Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como é, criar um mapa, criar uma trilha manualmente com o, o Google Maps. Okay? É, no vídeo anterior, você vai encontrar em cima no cartão ou embaixo na descrição do vídeo, eu falei sobre como criar rotas, é, é, caminhos roteados, né? rotas automáticas entre um ponto A e um ponto B, com o, o Google Maps e exportar essa informação para você utilizar no teu GPS, para você utilizar em algum outro navegador. Agora nós vamos uh, falar sobre como criar um mapa né? e no próximo vídeo eu vou falar sobre como seguir esse mapa que você criou no Maps dentro do próprio Google Maps. A okay? primeira coisa que você vai fazer é abrir o Maps. Uma vez com o Maps aberto, lá no menu superior esquerdo, você abre ele e clique em meus lugares, meus lugares. em meus lugares, você vai em mapas, em mapas, você desce lá, ó, criar mapa, o menu mapas é onde fica armazenado tudo aquilo que você cria no, no Maps, quando você clica, clica lá embaixo em mapas, né? Clicou lá embaixo em mapas, ele abriu esse novo Maps. Esse Maps se chama My Maps, que é os seus mapas, né? Ou meu, meus mapas. É nele que você cria. Você tem a ferramenta de criar é, é, trilhas é, ou rotas, okay? Criar caminhos e rotas. E através dele você também consegue importar já rotas criadas, né? Então vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou clicar aqui nessa camada importar ele me permite importar csv né, do google earth ou do gpx do basecamp né. eu posso escolher uma, um, um caminho que eu já tenho marcado alguma coisa que eu já tenha em, em arquivo kml, kmz ou gpx e ele vai me abrir esse arquivo para que eu possa uh, visualizá-lo. Okay? Você pode alterar o, o, o fundo do mapa né? para formato de imagem de satélite. Né? Uh, você pode alterar para formato mapa mesmo. Então, Além de desenhar, né, você também pode importar. Vou remover aqui essa, essa importação, vou excluir essa camada. Você já sabe agora importar uma trilha. Agora vamos falar sobre como desenhar. Né? Para desenhar, você tem essa ferramenta aqui para desfazer ou refazer. Tem a mão para você poder movimentar o mapa. Você tem uh, o adicionar marcador para você criar, marcar um ponto em algum lugar. Né? ponto x ponto y né? no, ir criando pontos no teu mapa você tem o desenho de linha para você é, desenhar no teu mapa no caso aqui eu vou usar linha o desenho manual né? posso criar outros desenhos manuais sempre vai me pe pedir o nome sempre vai me pedir o, o nome do arquivo eu posso criar uma rota para carro eu seleciono ponto A ponto B ele já vem me dando essa informação né e assim consecutivamente ok dessa forma você consegue é, criar mapear roteiros mapear rotas né? e assim é, você consegue fazer desenhos criar um, um mapeamento com o Google Maps e nesse mapeamento no final você pode deixar salvo né? então para isso você vai ter que clicar lá em no título e colocar um um título específico teste 2 vou colocar teste teste teste pronto teste teste, teste. pode colocar uma descrição no, no mapa né e uh, uh, no final quando você fizer esse desenho você pode fazer várias coisas você pode imprimir o que você fez para você levar em papel né? Não é a melhor impressão do mundo Mas se você não tiver nada Já é alguma coisa né? Você consegue Imprimir essas informações Você consegue baixar Está vendo? Exportar para KML Você consegue baixar Essas informações né? E aí você tem que marcar aqui Exportar como KML Uma vez que ele exporta Está vendo aqui? Já exportou né? E aí você pode é, jogar essa informação no teu navegador do seu celular, ou pode converter em GPX para jogar no teu GPS, ou pode mandar para algum amigo também. E você tem a terceira função que é deixar ele salvo para você usar no próprio Google Maps, que é o assunto do próximo vídeo, ok? Agora você já sabe como utilizar o Google Maps através da, do, do meu mapas, através do My Maps. Uh, para fazer mapeamento, para criar rotas, para criar uh, caminhos, tracks, para criar informações de, de track logs, né? caminhos, roteiros, rotas, né? percursos, etc. Como inserir pontos ao longo desse percurso. Como criar, um, um, encontrar um caminho, uma rota entre ponto A e ponto B de forma automática. Ou para criar caminhos de forma manual, fazendo traçados manuais. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.